Todo afiliado que tem resultado, toda pessoa que realmente ganha dinheiro trabalhando em casa, trabalhando como um afiliado, trabalhando na internet, ou seja, tem um negócio de online de sucesso, ele tem consistência. Ele faz aquilo que tem que ser fez, feito consistentemente Então, se é um vídeo no youtube, ou seja, se é, é vídeo no youtube normalmente quem tem sucesso no youtube ele publica segunda, quarta e sexta ou segunda, terça, quarta, quinta e sexta ele publica todos os dias de forma consistente ele não para tá? ele não fica publica uma vez e publica lá de vez em quando ele lá de... não, ele é consistente